Olá pessoal, sou o Malagueta, consultor técnico da Talmax e hoje estou aqui para demonstrar como obter 100% de aproveitamento de um alginato e alcançar o um máximo de qualidade em seus trabalhos. Bem pessoal, vamos iniciar então a demonstração é, de como espatular um alginato, certo? Para que a gente possa trabalhar com a espatulação correta no material nós estamos com uma medida é, universal, sempre um para um. E para que eu tenha uma qualidade tirar uma qualidade boa do material, eu trabalho sempre com água destilada. Proporção 1 um para 1, um, como eu havia falado, vou trabalhar com duas porções, para que eu possa trabalhar com uma moldeira S2, né? está aqui a proporção correta. Primeiro a água pessoal, eu vou trabalhar primeiro a água na cubeta, por quê? Se eu colocar o pó no grau ou na cubeta, às vezes uma superfície úmida no material, ela vai já começar a fazer a mudança química e eu vou ter diferença de moléculas. Então, eu gostaria que vocês entendessem isso. Agora, no material, vou trabalhar com duas porções, a mesma de água. Ele já está começando a mudar de cor. A espatulação de homogeneização do material, ela vai me dar a identificação do material para que eu possa saber o momento exato de tirar da boca do paciente e o momento exato de vazar o material. Eu estou com o material já homogenizado, com uma superfície perfeita e quero que vocês percebam a qualidade do material onde ele começa a própria cristalização eliminação das próprias bolhas. Temos o tempo de 30 segundos de espatulação, de 30 a 40 segundos, nós temos já com ela cremosa, poder trabalhar, certo? Colocação em espátula, Está aqui o material, só para identificação, esse material em boca, afastamento labial, para que temos uma um perfeito moldagem. Pessoal, eu quero que vocês entendam o seguinte, a qualidade desse material que ele me oferece, eu não preciso segurar o material, ele mesmo solidifica na boca, ele fixa, então ele não vai cair da boca, certo? E aqui, eu vou trabalhar com uma quantidade mais na minha mão, para que a gente possa identificar a mudança de cor, para que eu possa eliminar da boca. Bem, pessoal, após 30, 40 segundos, nós temos a mudança de cor do material. Eliminação. Posso tirar da boca. Esse é o momento exato para que a gente possa ter uma qualidade boa do material. Afastamento. Movimentação de sucção, para que o material saia corretamente da boca. Temos aqui o material bem moldado superfície completamente lisa isso é um aproveitamento de 100% do seu material certo ok na bancada como essa esse material nós temos o chromatic ele me identifica isso a partir de meia hora ele começa a ficar rosa e esse rosa me dá o ponto exato eu não preciso marcar no relógio numa bancada onde um profissional faz três quatro até 10 moldagens durante o dia ele na bancada visualmente ele já pode identificar qual pode ser vazado e, não, e qual não pode ser vazado. Ele não precisa marcar, não vaza todos iguais, que vai ter qualidades diferentes. Então aqui, esse material já está tomando presa e já está mudando de cor. Eu fiz uma moldagem há uns 20 minutos atrás e a identificação e a diferença do meu material há 20 minutos atrás, quer dizer, esse aqui há 10 minutos já posso fazer o vazamento no material. Essa é a mudança de cor, dessa, dessa cor para essa cor. Bem, pessoal, vou dar uma dica a vocês aqui muito importante. É, a partir de que você tira o material da boca, nós temos meia hora para vazar esse material. Antes disso, a gente não pode, que a gente não vai ter um resultado de 100%. Por quê? Nessa propriedade, é um descanso onde a memória elástica vai voltar ao ponto zero para que nós temos 100% desse resultado. É isso. Se ficou alguma dúvida, poste o seu comentário abaixo, que assim que puder, irei responder pessoalmente a cada um. Também se inscreva em nosso canal no YouTube e curta uma página da Talmax nas redes sociais para acompanhar outros vídeos e todas as nossas novidades. Abraços e até mais!